Doces, panquecas, gosta? Pois bem, só que esses doces esses doces e essas panquecas estavam recheadas de drogas. Isso. E foram interceptadas pelos policiais penais na, na, no presídio de segurança média aqui de Três lagoas no último final de semana. Enche a tela para mim, diretor, para o povo ver. Olha lá a droga escondida. Não consegue, né, diretor? Aí encheu a tela? Aí, obrigado, diretor. Olha lá, panqueca recheada. Bolo recheado. É doce, né? Bolo doce. 305 gramas de... 305 gramas de... Eita! Ervas medicinais, seu Ricardinho? Não! Ervas da culinária? Não! Ervas doces, ervas finas, tem que fazer com a mãozinha assim, ó. Não, aqui assim ó, ó. Ervas. Era não! Não era o tempero da panqueca, era a maconha! Maconha! Mas será que esse povo não sabe? Que tem a vistoria na, lá no presídio? Na penitenciária? Sabe. Sabe. E o pessoal da Polícia Penal tá de butuca lá às 24 horas. Tá ali, ó. Ó, 24 horas ali, ó. Ó, ali pega tudo. Ali pega panqueca, pega doce, rapadura, baia... Não tem boca. Parabéns à Polícia Penal da Penitenciária de Segurança Média aqui de Três Lagos, que realizou um ótimo trabalho. Aí, ó, tentou entrar com maconha. Maconha. Fuma, fuma. Vai presa também. É tráfico de drogas, dona, dona Mari Verdão. A Mari perguntou: a pessoa que é pega, vai presa? Vai, vai presa. Ninguém visita mais ninguém. Aí fica sem a panqueca, fica sem o doce. Olha o desperdício. Uma panqueca tão gostosa recheada de maconha! Parabéns à Polícia Penal que foi aí interceptou aí mais essa tentativa de colocar droga para dentro da penitenciária de segurança média aqui de Três Lagoas. Os envolvidos, claro, foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil para ir as medidas cabíveis.